Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus E hoje eu quero falar sobre o porquê que Arão foi escolhido como sumo sacerdote E não, Moisés, Moisés não era o top, Moisés não era o cara, Moisés não era aquele que falou com Deus Foi lá libertar o povo do Egito, escreveu Gênesis, Levítico, Números, de Deuteronômio, sabe? O cara que pegou as leis diretamente no Monte Sinai, saía do monte de, depois de ficar perto de Deus Com a cara até brilhando, que nem o povo do Crepúsculo, de tanta presença do Senhor o cara era Moisés, Arão foi chamado como irmão de Moisés, aquele que poderia falar, né, no lugar de Moisés, porque diz aí a ideia de que Moisés era gago, e para as pessoas, porque Moisés não falava muito bem, então Arão foi ser representante para falar para as pessoas, mas o cara era Moisés. Então por que que se o cara era Moisés, Arão que foi escolhido como sacerdote? Pois bem, primeira coisa, não existe nada como o cara. Às vezes na sua igreja, ou na sua vida, ou no seu Instagram, você olha assim, fulano é o cara, essa menina, nossa, meu Deus, ela é top. E vocês colocam em um outro, um outro lugar, um lugar de não ser o cara, de não ser a top, de não ser a pessoa especial, importante, feliz, cheia de graça ali. A palavra de Deus fala que o Senhor não faz excepção de pessoas e que ele morreu por todos, em todos os lugares. E depois quando ele manda os apóstolos falar ele fala, pregue o evangelho a toda e qualquer criatura. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus não separa, você é top, você não é, você é top, você não é. Separa assim, ó. junta aqui os VIP, junta aqui os mais ou menos, esses aqui é o ser negado. Deus não faz isso, nós fazemos isso com Deus, nós como raça humana, seres humanos. A gente tem essa mania de falar assim, hum, quero Deus hoje. Ah não, hoje não, porque hoje o crush me respondeu. Então hoje eu não estou afim de ter esse relacionamento com o pai. Isso é o que nos separa ou não das bênçãos do Senhor. Imagina o seu pai da terra, a sua mãe da terra. Né? Ele vai continuar te amando, vai continuar sendo sua mãe e seu pai, independente do que você faça. A diferença é como você vai se relacionar com essa pessoa, se você vai passar tempo com ela, se você vai contar da sua vida pra ela e ajudar ela nas coisas também. Mas, eu vim aqui pra falar de Arão, então volta, segura o um momento. É, lá em Êxodo 28, 28 a, pala a palavra diz assim, Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o um ofício sacerdotal. A saber, Arão e seus filhos Nadab, Ebiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Faltarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito e sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Eu até tenho um vídeo aqui, vou colocar no final, sobre a veste sacerdotal, que é muito legal. Mas vamos falar aqui de Arão. Por que que Arão tem que ser, então, o representante, o sacerdote e não Moisés? Arão... Diferente de Moisés, ele já tinha vivido a escravidão. Ele tinha vivido ali o sofrimento do povo de Israel. Ele conhecia a mão poderosa do faraó. Ele sabia como lidar. Ele tinha sofrido a, toda a escravidão do Egito. Arão ele tinha passado pelos problemas que o povo tinha passado. Tudo que Israel passou enquanto era escravizado em Egito, Arão passou. Moisés não teve nada disso. Moisés, ele nasceu ali de uma hebreia, mas ele foi criado lá dentro do palácio, ele foi criado com todas as regalias possíveis, A Moisés, ele foi criado como um príncipe, então, ele não tinha acesso à mão dura do faraó, pelo contrário, ele era o netinho querido do faraó. Ele não teve acesso às dificuldades dos hebreus, à fome, à falta de recursos, às dificuldades ali de se viver naquela terra como um escravo. Ele não era escravo de ninguém. Pois bem, sabe o que isso me mostra? Isso me mostra o princípio de Jesus Cristo como sendo nosso sacerdote agora nessa terra. Jesus... Só podia ser nosso sacerdote agora, na nova aliança, no novo testamento, depois do sacrifício, porque ele se fez homem e veio aqui viver toda a escravidão do mundo e do pecado. Teve que lidar com a mão poderosa aí do diabo que manda nesse mundo todo, que a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, mas que o Senhor Jesus venceu o mundo justamente por causa disso, porque ele estava aqui, ele estava sob... A a tirania do mal, né, que está nessa, nesse planeta Terra aí, e talvez nos outros, não sei como é que funciona, mas aqui no planeta Terra, é, o Senhor Deus, ele precisava se fazer viver é, o que o povo viveu, para que fosse sacerdote desse povo. É, Arão, ele só pôde ser o sacerdote, porque ele viveu exatamente o que o povo tinha vivido e sofreu, o que o povo tinha sofrido, e agora ele poderia falar para Deus com propriedade daquilo que aquelas pessoas estavam passando, porque o sacerdote era aquele que fazia o perdão do pecado, a expiação, né? Oferecia a oferta do povo para que o Senhor perdoasse a nação e as pessoas. Que é exatamente o que Jesus faz. Ele se oferece como... É, não, ele, como sacerdote, ainda se oferece como uma oferta para espiar os nossos pecados e salvar toda a nação e todo mundo. E isso só é possível porque ele sabe o que nós passamos, porque ele veio como homem nas limitações de um homem, precisou de uma mãe o amamentar, precisou crescer, precisou se alimentar, teve sim é, tentações, sabe? É, na infância, na adolescência, no deserto e só porque Jesus pôde é, viver que nós vivemos, é que ele pode ser o sumo sacerdote, e esse princípio tá lá em Arão, Moisés não poderia representar o povo diante de Deus, sem saber o que aquele povo passou, e Jesus só pode nos representar diante de Deus, porque ele sabe o que nós passamos, e depois Arão, é, sendo o sumo sacerdote, né representando o que ele fazia, ele falava do povo para Deus, e é isso que o sacerdote faz. O sacerdote ele vai falar do povo para Deus, enquanto o profeta fala de Deus para o povo. E o Senhor Jesus, ele era ambos: sacerdote e profeta. Era o rei e era o povo. Era o homem e era Cristo. É Cristo, que é o Deus, e Cristo, que é a criatura. E é por isso que tudo se resume nele. Por ele, para ele, tudo é dele, sabe? Então eu queria trazer essa palavra. Muitas vezes a gente não entende. Por que, que Arão foi escolhido como sumo sacerdote, não o Moisés, mas simplesmente. Porque Arão tinha propriedade, tinha testemunho, tinha vivência, tinha representatividade de, do que aquele povo passou e sabe. Então ele tinha sim o um entendimento justo, o um entendimento verdadeiro daquilo que estava sendo colocado diante do Pai. E ele tinha autoridade para ir contra aquele sistema. A mesma coisa que Cristo fez. Então hoje, o seu sumo sacerdote, e será para todo sempre, se chama Cristo Jesus. E ele tem toda a autoridade para ser, porque ele sabe que nós passamos. Ele veio até aqui e passou por tudo isso. Mas ele vai voltar, como Senhor glorioso, para nos salvar, nos abençoar e nos levar para novos céus e novas terras, onde nada disso será necessário, porque nós seremos governados com o Pai. Além Que o Senhor te favoreça.